Olá, eu sou o professor Emílio Júnior com mais uma dica do que eu utilizo para me dar energia no treinamento. Mas lembre-se, tem que ter sempre a liberação do seu médico, o importante é que a estratégia que eu uso de repente não seja ideal para você, por isso é indicado que você procure a sua nutricionista. No treino, quando eu estou para fazer, seja atividades na academia ou fora da academia, no parque, enfim, funcional, com o próprio peso corporal. Tem alguns dias da semana que eu sinto que o meu corpo tá para baixo, eu não estou tendo energia, eu não estou tendo força o suficiente para fazer a atividade. E aí, ao conversar com o nutricionista, ele me explicou que um ótimo alimento para dar energia ao seu treinamento é a canjica. A canjica é a canjica branca que eu estou falando, tá? Tem a outra canjica, que é a amarela, mas essa em questão que o meu nutricionista passou é a canjica branca. Você vai preparar a sua canjica, eu gosto de acrescentar um pouco de leite condensado, porque eu adiciono leite condensado para ter ainda mais carbo, para ainda ter mais energia. A canjica, ela é rica em ácido fólico. O que é o ácido fólico? O ácido fólico nada mais é do que uma formação, ele é responsável pela formação, de outras células do corpo humano. Então, quando você ingere a canjica, além de você ter aquela energia, aquela explosão para fazer a sua atividade física, você também vai conseguir ter vários benefícios para o seu corpo. Fornece bastante energia, como eu falei, ao organismo e também são ricas em minerais. Então, a canjica, além de fornecer a energia, é rica em vários minerais. Só que você deve estar se perguntando assim, tudo bem, professor, eu vou pegar, vou fazer minha canjica e vou comer a canjica antes do treino. Quanto tempo antes do treino eu deveria, nesse caso, fazer a alimentação para que eu não tenha problemas no treinamento? A minha dica, eu experimentei, eu comprovei que... Quando eu fui fazer atividade física, depois de duas horas, depois de duas horas, foi perfeito. Eu já tive uma experiência não muito boa, onde eu comi um prato de canjica, qual é a, a porção utilizado para poder eu conseguir ter resultado vai depender de cada pessoa mas eu vou falar por mim com 186 metro e de altura pesando 82 quilos 186 metro 82 quilos eu como aproximadamente uma concha e meia, uma concha e meia de canjica, bastante grão, não gosto daquele do líquido em si. Eu gosto, não gosto do caldo, eu gosto do grão. Então, uma concha e meia num prato fundo com duas colheres, com duas colheres de leite condensado. Simples assim. E isso, depois de duas horas, eu parto para a academia. E aí, quando eu faço o treinamento, eu sinto explosão, força e o melhor, eu tenho aquele efeito prolongado da saciedade. Eu não sinto necessidade de comer o tempo todo. Então eu consigo fazer um treino explosivo, um treino forte, sem a necessidade de comer. Ah, vamos a outro ponto termogênico como é que eu posso fazer a minha canjica além de me dar energia e ainda ajudar a queimar aquelas calorias o termogênico a canela então eu utilizo canela canela um pó eu utilizo a canela em pó a minha canjica ela fica na cor praticamente da canela porque eu coloco bastante eu gosto do sabor da canela e aí pronto o prato feito é só você se deliciar e depois de duas horas e treinar com a maior força, vai lá embaixo, escreva nesse nesse vídeo aqui, lá embaixo, nos comentários, tá me dando água na boca, gente. Daqui a pouco eu vou ali vou comer a canjica, que tem canjica. Vai lá embaixo nos comentários e me fala se a canjica te dá energia e quais os elementos ou quais os alimentos que você quando come, você sente que tem a, a, a energia no seu corpo isso é importante eu vou trazer depois outra tudo que eu tô comendo tudo que eu tô utilizando para ganho de massa para engordar para definir e depois eu vou falar também sobre emagrecer tá bom muito obrigado compartilha o vídeo ó, aproveita e olha esses vídeos que estão aqui do lado não deixa de assistir que são vídeos também com dicas importantes para você conseguir ter o resultado que você tanto deseja. Eu sou o professor Emílio Júnior com mais uma dica para você importante, mas lembre-se, essa dica não substitui a sua ida ao médico ou muito menos ao nutricionista. Até!